Uma empresa de cerâmica da região de Sinop poderá usar o valor pago de seguro de vida para quitar parte da indenização para um ex-empregado que trabalhava sete anos no local. O acidente aconteceu quando ele foi limpar o alimentador de fornalha. Nesse momento, o trabalhador teve o braço esmagado. Como o ferimento foi muito grave, ele teve que amputá-lo na altura do ombro. Diante disso, a empresa foi condenada a pagar pelos danos materiais, morais e estéticos ao empregado. A autorização do desconto foi dada pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ao julgar o recurso da empresa. Com isso, a pensão mensal será paga em cota única, com a dedução de R$ 164 mil reais relativos ao seguro de vida. O trabalhador receberá ainda cerca de R$ 100 mil reais de danos morais e R$ 50 mil reais referentes aos danos estéticos.